E atualmente sou freelancer, trabalho com quatro cinco clientes, além de alguns de, de trabalhos pontuais, além de dar formação. E estou nesta vida já há três meses e tem corrido bem. E trabalha-se mais, acho que atualmente trabalho mais do que quando tinha empresa, porque eu, tinha, eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas quando não tinha de trabalhar as 10 horas, como muitas vezes as pessoas reclamam, que trabalham 10, 11 horas. Acho que quase sempre trabalhei às 8 horas, e quando digo trabalhei, é assim: a nível de, de produtividade, nós não somos produtivos em 8 horas. Ou seja, eu quando digo trabalhar as 8 horas, é estar com aquele mindset que as coisas podem acontecer. Porque eu tive em trabalhos que, eh, mais criativos, obviamente, uma pessoa não desperta a criatividade estando olhando para o computador e, ai, vai-me sair uma ideia. Muitas das vezes as ideias saem porque nós estamos a ver vídeos no YouTube e saiam ideias. Isso aí leva a outra questão, que é aquilo para desenvolver às vezes as nossas capacidades neste mundo profissional, nós temos que ter essa liberdade de... Se uma pessoa tiver ideias a ver no YouTube, porquê é que não pode ficar a ver YouTube enquanto isso? Porque cada, cada pessoa é diferente e acho que essa diferença se agora, voltando para trás, de definir me o Mohamed é procurar um espaço na diferença, tanto minha e das outras pessoas. E acho que isso que me define melhor é procurar um espaço na diferença e de aceitar a diferença perante o outro também. Uma das decisões para ser freelancer foi a nível monetário. Porque se nós pensamos bem, freelancers conseguem ganhar mais dinheiro do que um trabalho fixo. Uh, o que é que isto acontece? Porquê? Uh, porque há uma maior valorização uh, de, em troca de serviço e, depois, valor monetário. Uh, as oito horas são limitadas se nós estivermos só numa empresa, mas se nós estivermos com múltiplos projetos, o rendimento pode ser maior. Obviamente que a nível de carga de fiscal, o país não é o ideal, e ainda para isso as coisas não estão feitas para freelancers, não é? E o mundo não está adaptado ainda a essa realidade e custa, e custa, mas tive o benefício no primeiro ano a ver os incentivos. Depois, aqui, há gente que cria empresas e tudo mais para facilitar a nível fiscal e tudo mais, mas a nível tecnológico, o que é que facilita? Uh, facilita que eu possa trabalhar de onde eu quiser, apesar de eu trabalhar em casa que não consigo ser produtivo no lugar a não ser em casa. Uh, mas uh, pensando nessa perspectiva, OK, se a casa é o sítio onde eu amo, mas sou mais produtivo, por que é que eu devo me deslocar para uma empresa onde eu serei menos produtivo e onde há distrações? E, portanto, a nível de, de tecnológico é o normal, não é que se fala é o Slack Uh, é o WhatsApp e depois temos de adaptar consoante as pessoas. Por exemplo, enquanto freelancer, eu não posso -me dizer assim, o meu meio é o Slack. Eu tenho de me adaptar às empresas. Se a empresa quer falar pelo WhatsApp, eu tenho que falar pelo WhatsApp. Se querem falar pelo Slack, eu tenho de falar pelo Slack. Se alguém gosta de falar ao telefone, eu tenho que falar ao telefone. E hoje em dia há pessoas que odeiam falar ao telefone e não gostam de receber chamadas e tudo mais. Mas enquanto freelancers, e eu não tenho problema, mesmo na minha vida o pessoal falar ao telefone, mas é uma realidade hoje em dia, há pessoas que não gostam de perceber telefonemas, uh, mas como frequência eu tenho que me adaptar à tecnologia que as empresas usam. Portugal uh, é um país por ser pequeno, mas mesmo sendo pequeno tem várias realidades e há uh, várias realidades até a nível de cidades, Nós, o norte é um bocado diferente do sul, mesmo a minha nível de viver e também a nível, se calhar, de empresas, porque o tecido empresarial é diferente. Se bem que a sua, quando digo mais sul, mais, vamos dizer que a capital é mais serviços, e se nós analisamos uh, a Norte, Centro-Norte, há serviços, mas também há imensa indústria, imensa indústria que exporta, portanto as realidades são diferentes, e também de empresas que são familiares e menos familiares. Uh, é assim, eu posso falar da minha realidade, a realidade que eu conheço, Enquanto agência, em agência apanhei todo tipo de clientes, e havia clientes que eram mais flexíveis a nível de trabalharmos com e mais adaptados para a mudança digital, e outros mais pretentes e que achavam que era colocar uns euros e coisas por dia. E as coisas não são assim. Enquanto freelancer, e se calhar tenho essa sorte, porque os, os clientes vieram até mim, eu não os procurei. E quando é assim, e eles já têm uma percepção de valorizar o profissional. É que se me contataram, é porque eles querem alguém que definiram com, consoante as suas ideias e escolheram a mim, e se escolheram a mim consoante as suas ideias é porque valorizam. Portanto, ouvem-me mais do que se calhar se estivesse numa agência. Porque é mais humano. Enquanto uma agência são várias pessoas que têm solidariedade e tudo mais, esta proximidade que há entre um freelancer e uma empresa também permite criar uma relação maior de confiança. Mas essa relação de confiança vem de trás. Uh, se eles me contactaram, chegaram a mim por alguma razão, por referências ou pelo conteúdo que partilho nas redes sociais e depois criaram uma perceção que permite valorizar. E acho que sempre se baseia numa relação de confiança e de transparência. Porque quando se trabalha com outras pessoas, eh, nem sempre estão no mesmo grau de conhecimento. E por vezes eh, temos de ser tão transparentes, mesmo quando as coisas não funcionam, para estarem sempre a par. Eh, porque pode não estar uma coisa a funcionar, pode estar outra coisa a funcionar, e as coisas estão a acontecer. Mas se não houver essa comunicação, e se calhar é uma coisa das as agências devem melhorar, porque como têm vários clientes, não conseguem dar a atenção devida a nível de trabalho, mas sobretudo comunicação, porque as pessoas do outro lado esperem uma comunicação e um guia para saberem, ok, nós temos que ir por aqui, porque é que isto está a correr mal, o que é que pode acontecer melhor? Porque quando as pessoas contratam muitas vezes digital, anúncios, por exemplo, não estão só a contratar anúncios. Uh, o subconsciente está a contratar estratégia, eu preciso de ajuda aqui numa coisa mais ampla. E se calhar os freelancers, e pelas pessoas que eu falo a nível freelance também, porque depois temos de falar uns com os outros também, para sermos mais atuais a nível de uh, desafios, né? porque ai, eu não sei tudo, não é? Uh, e depois lida-se com várias indústrias, mas se alguém já passou por isso, ou tenho, eu posso falar com alguém, isto do digital permite isso, encurtar barreiras, e nisso há pessoas que eu nunca conheci pessoalmente e conheci a nível profissional, a nível digital e trocamos ideias. E um dia vamos conhecer pessoalmente, porque é importante também. Uh, isso é que esta mudança de ser freelancer e o uso da tecnologia não impede também ter essa humanização. Uh, porque ao fim do dia uh, somos pessoas o que nos diferencia sempre, mesmo a nível de contato com o cliente, obviamente são os resultados que nós temos e tudo mais, mas nem sempre vai correr bem. Okay? E por não sempre correr bem, temos de manter esta comunicação e sermos transparentes sempre. O Portugal, a nível de digital, não é o mais desenvolvido, mas também temos que entender, há uma diferença de contexto de oportunidade no país. Uma coisa é nascer no interior, outra coisa é nascer no litoral, por exemplo. E se nós vemos o desenvolvimento uh, do litoral, uh, a nível de infraestruturas e tudo mais, é muito maior no que o interior. Mas mesmo no litoral, há pessoas que têm desconfiança do digital. É por isso que ainda compram a cobrança. Em Portugal há imensa gente que ainda compra à cobrança, mesmo nas grandes cidades. Agora, como é que estas coisas podem -se evoluir? Também parte uh, das operadoras, por exemplo, onde eu vivo, é em Santa Maria da Feira, o 4G só chegou recentemente. E já estamos a falar do 5G. E vivo numa cidade, ok? Então vamos imaginar como são as coisas numa aldeia ou numa vila. E, e portanto, se calhar, quando a tecnologia for mais acessível e for mais rápida e tudo mais e permitir que as pessoas tenham, não, aquela internet, se calhar, ADSL, e tenham uma fibra e tudo mais, isso também pode permitir que haja avanços. Uh, mas, por outro lado, a nível de empresas, há uma desconfiança digital porque estão habituadas a fazer a co as coisas de uma forma, há um hábito. Uh, e esse hábito de levar à quebra desse hábito é difícil. Uh, porquê? Porque se as coisas lhes estão a funcionar Daquela forma e, não, e até pode funcionar melhor no digital Não se sabe, tem que testar, não é? Uh, estão reticentes Porque as coisas estão a funcionar E fazer, mudar o paradigma E pensar no digital Que as pessoas não têm essa informação E aqui a questão é a informação Mas Se as pessoas têm um desconhecimento Não sabem das potencialidades Ou vem falar de umas coisas por alto Vamos imaginar alguém ouviu por alto e realmente quer investir em digital. Normalmente, quem não tem a percepção, ou quem não mexeu, meteu as mãos na massa, ou não falou com outras pessoas, tem ideia que é uma coisa muito fácil. Isto do digital custa dinheiro, e cada vez custa mais, porque há mais gente a anunciar no digital. Ao haver mais gente a anunciar no digital, fica mais caro. Portanto, não é só meter o dinheirinho e as coisas vão acontecer. E depois há a técnica. E além de técnica, há negócio, porque nem todos os produtos vão vender no digital. Senão, toda a gente, senão toda a gente pensava, olha, tenho aqui a ideia de produto, vou aqui para o digital e vou anunciar e já vai vender. Não. E há casos que há produtos que simbram, há produtos que falham, mas falham em grande. Porquê? E normalmente falham porque as pessoas não tiveram planeamento. Não estudaram o mercado, não fizeram nada. Basicamente pensaram isto. Olha, eu vou abrir no digital porque vai vender. E depois conhecem a realidade. Eu lembro de uma vez assistir uma conferência. Era uma empresa recente no mercado. Foi numa universidade. E perguntei esta questão. Qual é o budget para anúncios? E a resposta foi esta. Não há budget. Todo o dinheiro foi para criação de site, fotografias e máquinas. Agora, a empresa foi montada, mas depois não tinha os recursos para chegar às pessoas. Faleu. Uh, passado uns meses já não havia site no ar, porque não havia vendas. E isto é uma realidade que acontece em Portugal, e há outra realidade que são os dinheiros dos fundos uh, da Europa, muitas vezes cria essa miragem, que as empresas pensam, ok, tem aqui um fundo para o digital, Vou aplicar, vou aplicar o fundo, vou contratar aqui uma agência, depois não há os recursos monetários suficientes, por exemplo, o dinheiro de fundo não é infinito, é pouco, e depois há o desconhecimento do lado da empresa, muitas das vezes, de pensar o digital, e por haver esse desconhecimento, vão passar a responsabilidade toda para a agência, mas para a agência só contrataram uma parte do serviço, e o digital engloba vários serviços, não é só fazer anúncios, é também fazer é SEO, é fazer imensa coisa mas tudo assente no negócio e isso aí é uma dificuldade que eu vejo no país não digam em todas as empresas, porque nós temos empresas em Portugal a faturar milhões uh, Farfetch, por exemplo não é? Uh, mas já há esse gap enorme entre aquelas empresas que viram uma oportunidade digital e aquelas que ainda estão com o um pé atrás ou que tiveram um sonho e não viram bem as dificuldades, que é o, o que é necessário para... A nível de educação, nós estamos a viver uh, tempos que... Vamos imaginar, eu quando era estudante já achava aquilo uma seca. Então, como é que estão estes estudantes, hoje em dia, que nascem com vários estímulos, desde miúdo já estão a mexer no smartphone e tudo mais, uh, vão ao Google, pesquisam uh, e depois... Uh, fazem a sua vida, imensa, imensa parte da sua vida online, chegar lá e ouvir um professor a debitar matéria. Assim, obviamente, nem todos os professores são assim, nem eu apanhei. Todos os professores assim, os professores mais dinâmicos, criavam dinâmicas e puxavam pelo pensamento e tudo mais, mas tive muitos professores que apanhavam só na aula porque só a matéria. Então, a educação hoje em dia deve ser extremamente difícil para os jovens. Porquê? Um jovem, e há casos disso, eles podem ir online aprender tudo que eles quiserem. Eles podem, aos oito anos, já abrir a sua empresa. E há casos disso em Portugal, que eu conheço pessoalmente. Uh, portanto, a informação está lá para eles, mas nem todos vão procurar por essa informação. Uh, no nosso tempo, se calhar, era mais difícil nós termos uma predisposição para procurar essa informação porque não era tão organizada como está hoje. Eu lembro quando o YouTube surgiu, nós íamos ver vídeos muito amadores de pessoas para fazer rir ou qualquer coisa ou só alguém ligou a câmera e gravou qualquer coisa e depois tornou-se viral por ser tão inusitado. ou vídeos, naquela altura eu e os meus colegas vimos vídeos do Ronaldinho a fazer fintas e coisas assim nós não íamos uh, ver conteúdo educativo ou conteúdo informativo, que hoje há imenso. E há jovens a consumir através daí ou através da Twitch, porque até os streamers também criam um conteúdo informativo. O ti por exemplo, é um streamer, uh, esteve a mostrar os debates das eleições e fazia comentários e tudo mais. Portanto, fez, de certa forma, a maneira dele fez educação política. Uh, se todos os jovens estão aptos para isso, não, não estão. Uh, porque também se, os estímulos, também, se calhar, também devem vir fora da internet. Uh, também devem vir da escola, mostrar, ok, hoje em dia, tu com o computador, tu podes aprender imenso de qualquer coisa, não estás dependente da escola, da tua área, tu podes estudar isto, mas podes ir online a aprender, a aprender programação. E podes começar a programar e... E ter um emprego em programação sem ter um curso é possível. Uh, trabalhei com um programador que não tinha curso, por exemplo. Aprendeu tudo online. Uh, e se calhar dar essa perspectiva à escola, se calhar tem que fundamentar a criatividade e o pensamento, porque hoje em dia as pessoas podem mudar falsamente da área, podem aprender online, não precisam de ter um grau superior. Movimentárias que sim, não é? Medicina, como é óbvio, não é? Uh, mas a maior parte das áreas que nós analisamos não é preciso ter o canudo, hoje em dia, para aprender. Uh, porque além do online há aqueles cursos de curta duração e depois a de experiência que vai ditar tudo. Uh, eu tenho um curso em marketing, mais tradicional e tudo mais, uh, com conceitos que eu se calhar não aplico, ou se calhar aplico, mas foi através da prática mas eu não sei explicar porque se calhar a prática já não sei quem disse esta esta frase a prática é o critério da verdade e é mesmo e sobretudo no digital porque nós aprendemos muito ao errar mas se não mas se nós não para trás as invenções que houveram no mundo um post-it por exemplo também foi inventado através de um erro e se calhar a educação não nos fomenta para o erro porque a escola Uh, é, somos avaliados por certos, não é? Porque temos de ter a matéria do curado, que nem, nem é perceber, é do curar. Uh, e temos de ter a matéria do e temos que escrever daquela forma para ter certo. E se nós mudarmos a forma, isso depois vai depender do consulto do professor, mas já me aconteceu, uh, quando era estudante, ter perguntado ao professor, professor, eu usei exemplos do dia-a-dia -dia para explicar uh, a matéria, porque achei que era mais fácil e a assim, a tua resposta está correta mas está errada, ok? um paradoxo, porque tu não usaste a matéria uh, mas analisando profundamente foi utilizada a matéria mas com contexto real, porque quando nós uh, passámos da tua universidade para um mercado de trabalho nós não estamos a descrever conceitos não estamos a pegar em autores e dizer que o autor X fez aquilo no máximo pegamos esta empresa fez assim pegamos na realidade, e, e se calhar há um desfazamento se calhar, na educação a nível disso com a realidade, e cada vez mais, porque a realidade está a mudar num ritmo brutal mesmo, e, e se calhar a escola, a educação, tem que acompanhar os tempos para isso. Temos uma grande quantidade de infoprodutores. O que é que são infoprodutores? São pessoas que criam usam o seu conhecimento para lecionar e ensinar qualquer coisa. Pode ser desde aulas de guitarra online ou desenvolvimento pessoal. E se repararmos, há imensa gente que ganhou uma oportunidade, através do digital, de passar o seu conhecimento. E que, outrora esse espaço estava fechado nas universidades, nas escolas ou em Opinion Makers, para passar algum tipo de informação. E essa abertura, democratização do digital, também levou às pessoas uh, de, a necessidade de evoluírem ao longo da vida. Hoje tiro um curso de culinária e amanhã ter um curso de autodesenvolvimento. Por senti essa necessidade? E acho que cada vez mais uh, esse desenvolvimento uh, pessoal uh, é cada vez mais transversal a várias áreas. As pessoas uh, que querem evoluir na sua vida, há, há, isto são, são fases, não é? Uh, há pessoas que, se calhar, não querem, vão ficar sempre no mesmo sítio. Uh, mas, uh, e tenho falado com muitas pessoas que, por exemplo, uma pessoa disse-me que há ah, cinco ou seis anos atrás, se fosse fazer uma atividade de auto Pessoal, e depois de colocar os pés descalços na areia, quando foram fazer isso fisicamente e para sentir a terra e tudo mais, há seis anos não fazia. Mas hoje ganham essa percepção. Eu, a nível pessoal, também mudei a minha percepção ao longo do tempo das coisas. Se calhar há uns anos atrás não via a necessidade de querer meditar. Ainda não comecei, já comecei a ler e tudo mais, não é? mas se calhar não tinha essa necessidade. Mas como é que eu chego à meditação Eu não sei, não é? Tenho que ver algum conteúdo na internet e tenho que me informar sobre isso. Uh, e isso é, surge graças muito a este conteúdo fácil, de fácil acesso, que permite às pessoas, se quiserem, de melhorarem a nível tanto espiritual, mas também a nível intelectual. Mas aqui surge uma dúvida, que é... Há muita informação falsificada na internet, as fake news e tudo mais, e há muita opinião. Hoje em dia, se calhar também este consumo excessivo de internet, o que é que leva as pessoas? Leva a reagir e a não a pensar. E nós se queremos evoluir como pessoas, nós temos de pensar. Porque hoje em dia as pessoas estão no telemóvel, já não tinham esse tempo para pensar. E ao estarem no um telemóvel, estão a reagir. Já nem pensam. E o que é que nós vemos na internet? Uma balbúrdia, São pessoas a discutirem por tudo e por nada e não tentam entender a diferença do outro. E isto tudo é fomentado depois por as várias partes mais extremistas, se calhar no discurso político, e as pessoas só vão começar a ver uma visão. E os algoritmos alimentam essa visão. Porque mesmo a nível de informação, se eu começar a ver vídeos do The Voice, o algoritmo vai me dar vídeos do The Voice. Mas o The Voice é uma coisa inofensiva. Se ver um lado da história, o YouTube só vai me recomendar um lado da história ou um lado dessa visão política esquerda ou direita e tudo mais. E os algoritmos mais alimentados por máquinas uh, de interesses e tudo mais, alimentam as pessoas para só uma visão. E se nós queremos ter um acesso total à informação e evoluirmos como pessoas e como seres humanos, e até mesmo como sociedade, não podemos estar virados só apenas para, para um lado. O mundo uh, não tem apenas duas coisas, nós temos que procurar-nos de aceitar-nos pela diferença e entender a diferença podemos não concordar mas nem tudo que nós não concordamos está errado e o que acontece muitas das vezes é partir para o que nós não concordamos ser assumido como uma coisa errada e isso cada vez acontece mais por mais informação que haja o que é contraditório porque se tens mais informação se calhar devemos ser mais cultos e estamos mais cultivados mas uh, essa informação uh, não está selecionada para mostrar os dois lados, muitas vezes. E quando é mostrado o outro lado, muitas vezes as pessoas vão com uma percepção tão errada, tão negativa, que não estão abertas para entender a verdade. E a verdade pode ser subjetiva, porque se nós devemos vamos uh, por exemplo, o polígrafo, por exemplo, o polígrafo muitas vezes procura de mostrar a verdade, mas até o próprio polígrafo pode não ser consensual na sociedade. Uh, estou a dizer a nível sociedade, porque eu não me dei ao trabalho de verificar se tudo aqueles, todas as notícias que deram como verdade ou mentira, se eram efetivamente assim. Uh, mas a sociedade hoje em, hoje em dia uh, já duvida, bem ou mal, dependendo dos casos, há casos que duvidam bem, há outros casos que vão duvidar mal, do jornalismo. Uh, porque há muitos interesses à volta, em volta do jornalismo ou em volta da informação. Porque hoje em dia, não é só os jornalistas que dão informação. Qualquer um pode criar um site e começar a espalhar notícias, sejam verdadeiras ou sejam falsas. Qualquer um pode criar um canal de YouTube, e há em Portugal também canais de YouTube, mais aficionados para um lado e mais aficionados para o outro lado, que puxam a opinião das pessoas para esse lado. Muitas das vezes deturpando a informação do outro lado. E o papel do jornalismo aqui é, muitas das vezes, não estar atento a este fenómeno. E é potenciarem ainda mais. E potenciam ainda mais porque é ter por é, ter interesses, de um lado ou do outro, e têm interesses económicos. Por exemplo, se alguém lançar uma notícia com regras jornalistas do título, onde... Está lá escrito o que é que é a notícia. Ninguém vai clicar porque já está no título. Portanto, eles muitas vezes fazem o maior clickbait possível. eu fui enganado uh, ontem com este clickbait. Ah, e é inofensivo porque é, tem a ver com comida. Uh, Jamie Oliver cozinhou com o Fernando Madureira. Eu, ah, com o líder dos Super Dragões? Cozinhou? Vou clicar para perceber mais deste fenómeno. Não, era um dono do restaurante chamado Fernando Madureira que não era o mesmo. Calhou a coincidência. Ok, nesta perspectiva, entendo porque é uma informação irrelevante. Se fosse o Fernando Madureira cozinheiro ou o Fernando Madureira chefe dos Pais Dragões, é relevante, é só uma notícia de interesse curioso. Agora, quando isto mexe com informação de países, por exemplo, o que é que acontece muito no Coréu da Manhã, por exemplo? Eles gostam de pôr muitos crimes. É, o prato do dia, do Correio da Manhã, é crime. Muitas das vezes o crime nem aconteceu em Portugal. Okay? No título da notícia parece que houve aí um crime escandaloso. Clica-se, não é em Portugal. Uh, e essa narrativa criada muitas das vezes, um quadro apocalíptico, das coisas, é muitas das vezes já fomentada pelos uh, jornais. E muitas vezes não procuram de dizer factos, não é? porque muitas vezes devia-se limitar a factos, e a verdade e a transparência. E isso não, não acontece. E que, e ao não acontecer, e depois também há os opinion makers e tudo mais, que têm imenso espaço nos jornais, e esses opinion makers, se nós analisarmos bem, Uh, cada jornal tem um, uma tendência para um lado, uh, um mais para a esquerda, outros mais para a direita, mas isso não influencia só a nível político, influencia várias opiniões a nível de pensamento, a nível de sociedade, em várias questões, uh, pode ser desde o aborto, ou a eutanásia e tudo mais, isso tem tudo a ver com o um aspecto político, mas depois abrange é para a sociedade. Uh, isso nós analisamos há jornais mais para um lado e mais para o outro e isso mesmo aí são criadas vedetas não é que surgem do nada pessoas que nós nunca ouvimos falar surgem assim de repente e depois ficam com uma base de seguidores e depois passado uns anos têm uma maior influência e isto leva a essa questão que é isto será que nós somos livros estão assim livres de pensamento não é ou será que guiam no seu pensamento? Porque muitas das vezes penso o seguinte, são criadas narrativas, okay? não estou a dizer que há um grupo que conspira ou tudo mais, não, mas são criadas narrativas. Às vezes podem ser nem, nem ser combinadas, podem só ser pessoas que pensam da mesma forma e têm algum espaço e depois decidem falar dessas ideias nesse espaço. E acho que muitas vezes há as narrativas e as contranarrativas para, ok, tu acreditas nisto, mas tu não acreditas, tens esta, esta narrativa para tu seguir, Em que as pessoas não param para e refletir e tudo mais, basicamente reagem àquela narrativa por sentimento, e não por razão, mas por sentimento, e ao analisarem por sentimento, não tem uma clara evidência de avaliar as coisas, e isto vai voltar sempre ao que Estava a falar no início, as pessoas depois não respeitam a diferença e não tentam olhar para a diferença. E nós olhamos para o Twitter hoje em dia, também é um espaço de informação e de desinformação, sobretudo. Aquilo é um combate, aquilo é tóxico, e, tanto a nível de, de político, não é? Esquerda, direita e tudo mais, não é? E, e depois as pessoas nem entendem bem os conceitos de esquerda e direita porque variam também consoante os, os países ser de direita em Portugal é diferente de ser de direita na América, ou na Hungria, por exemplo. E esses conceitos políticos, esse desconhecimento, porque são criadas narrativas para seguirem um lado, porque há interesses e tudo mais, porque é muito mais fácil as pessoas seguirem um lado e terem o controle das pessoas se seguirem determinada narrativa, porque... Se nós os livros de pensamento e aceitamos a diferença e entendemos a diferença e tudo mais, e entendemos a génesis da coisa por trás, a história e tudo mais, a tal informação, Vimos em busca da informação, obviamente através de fontes credíveis e imparciais, não por alguém disso, mas por fatos, factos históricos. Se nós analisarmos as coisas de uma forma mais imparcial, nós vamos ver que as história não é muito diferente, uh, sempre, ao longo do, das épocas, e tudo é um ciclo que se repete. Uh, há um sketch do Monty Python, uh, acho que é anos 80, em que falam desta polarização política, de esquerda e direita, e estou a focar na política, uh, porque se calhar, é o mais fácil de focar a nível de informação e de desinformação. Uh, em que falam dessa polarização de esquerda e direita, e fazem uma sátira sobre isso, em que basicamente chegam a esta conclusão, a que as pessoas, por mais idiotice que a esquerda ou a direita fez, uh, vão defender o seu lado e vão atacar sempre o outro lado, por mais idiota ou por mais bom que o outro lado faça, porque não é por razão, é por sentimento. E agora vamos olhar. Isto foram sete dos anos 80. dos anos uh, 2000, não se ouviu falar muito desta polarização, pois em 2011 uh, houve a tal crise, e mais em 2015 voltou-se a haver essa polarização, depois parou-se por uns tempos e agora voltou-se outra vez. Mas voltou-se com um nível extremo. Não foi como no, nos últimos anos, tudo. Mas se formos a ver, essa bolha... pois Analisamos o digital e depois vemos o mundo real, não é? Fora do Twitter, o Twitter não representa o mundo real. Uh, porquê? Muitas das vezes o Twitter indigna-se com coisas que não interessam às pessoas comuns. Uh, isto não quero ser polémica alguma coisa, mas uh, tentar uh, resumir isto. Uh, por exemplo, no Twitter, muitas das vezes. Uh, Criam-se uma cultura de cancelamento, muitas vezes sem contexto, porque hoje em dia está-se a perder muito o contexto, e o contexto é fundamental para entender a informação. Por exemplo, vou dar é um caso: o David Carreira citou uma música de Jay-Z, se não me engano, tinha lá é uma palavra que supostamente é proibida na América, mas em num, num determinados contextos, como numa música que nem for, que ele gosta. Se ele gosta da música, acho que ele tem legitimidade de citar essa música, queriam cancelar o David Carreira por citar uma música, um título de uma música que passa nas rádios, passa na televisão, está no YouTube, só porque citou. E, uh, e agora, não só pensar assim, ok, querem cancelar esta pessoa por isto, agora vou, vou sa sair de casa e vou falar com uma família que ganham o um salário mínimo, não estão-se a preocupar se o David Carreira usa determinada palavra ou não. Uh, Porquê? Os problemas das pessoas pessoas o país, não é? O país, uh, digamos real, é diferente dos problemas do Twitter. E depois isso reflete-se na votação, nas votações. E se nós analisarmos porque, ok, porque é que determinados partidos uh, com mensagens e sem programa, com mensagens não positivas e com programas que nem se entende, como é que chegam uh, a uma votação mais expressiva? Ok, se calhar o descontentamento das pessoas pessoas temos que ver num aspecto mais amplo, se calhar o descontentamento das pessoas é, ok, chega ao fim do mês, quanto dinheiro é que eu tenho? Uh, pá, se calhar não nos sobra muito. Uh, ah, chegou uma pessoa fazendo messias e diz-lhe umas barbaridades e depois faz uma competição entre pobres, uh, uma luta, uma guerra entre pobres contra pobres, não é? Uh, e ataca uma minoria e tudo mais. Uh, e as pessoas... Se calhar as pessoas não são más, se calhar as pessoas uh, não, não, não querem atacar aquela minoria ou qualquer coisa, ou tudo mais, uh, todas é pessoas-povo, uh, mas com aquele discurso olham para o lado e, e pensam, olha, acreditam naquela narrativa toda e olham para o lado e, vem, e se calhar, e olham para o fim mais e veem, opa, se calhar o meu rendimento não tem subido nos últimos anos e tudo mais. E se calhar temos que olhar para, o, para os problemas das pessoas de uma perspectiva mais ampla, ok? Aconteceu este fenómeno. Uh, Porquê é que, se calhar, os, e repito, através dos contextos de da oportunidade das pessoas e tudo mais, não é? Porque se nós analisarmos as votações, por exemplo, uh, determinadas zonas são para determinados partidos, por exemplo. Uh, e temos que entender, ok, ao, ao final do dia, tirar uma conclusão maior sobre isto por exemplo no Porto a iniciativa liberal ficou em terceiro quase não aconteceu em quase mais nenhuma nenhum, agora temos de analisar o porquê. porquê porque Porto tem uma tradição mais liberal e já vem dos tempos históricos, e mais desde a revolução liberal mas além disso também porque analisámos o norte é são muito independentes, por uh, uh, causa do centralismo e tudo mais. Uh, são muito defensores de si e, se calhar, não vão com aquela narrativa. Mas no interior, onde as votações foram mais expressivas, se calhar não têm os mesmos cuidados de saúde, se calhar não têm o mesmo dinheiro, as mesmas os mesmos oportunidades, não é? E muitas das vezes a informação centra-se na capital e ao centrar-se na capital ou nas bolhas do Twitter de, de assuntos, não se está a preocupar com as pessoas. E, pá, ah, pois chega um, chega um qualquer a fazer-se messias das pessoas e tudo mais, e as pessoas cheguem. Porque ninguém lhe está a falar para elas. Quando a informação, ou seja, uh, tanto de opinion makers, de pessoas com mais massa, de mobilizar as pessoas, pode ser no Instagram também, Uh, pode ser se pessoas não ligadas à política que mais, começarem a, a tocar os problemas das pessoas uh, e pensar as coisas não de esquerda ou de direita, mas pensar, ok, como é que nós, Portugal, podemos uh, ser um país melhor uh, a vários níveis, financeiro, de educação e tudo mais. como E como é que podemos ter menor contexto de oportunidade entre o interior e uh, e o litoral, como é que podemos pensar um país que haja mais um contexto de oportunidade e mais igual entre homem e mulher, entre cores, entre um, entre um africano, um preto ou um branco? Porque é diferente nascer com uma cor. Mas se calhar muitas vezes, quando o discurso é com todo emotivo, mesmo que a causa seja boa, as pessoas se calhar depois ficam de pé atrás porque se calhar primeiramente tem que -se ser resolvido um problema mais estrutural do país, não é? E depois sim pensar em, em, em coisas mais individuais Posso dizer, eu sou de uma minoria não é? Eu sou indiano, sou muçulmano não é? Mas nunca me vi como tal. Mas também se calhar tem a ver da forma que eu convivi com as pessoas Eu nasci em Santa Maria da Feira Uh, em Santa Maria da Feira uh, não há mais muçulmanos, há uma família ou outra, uh, e há poucas cores aqui. Agora, agora há mais, mas quando eu estava aqui, uh, era, uh, as cores não brancas eram diferentes, mas nesta cidade que é tão pequenita, a, aprendemos a conviver uns com os outros e, e vivemos como se fôssemos mais juntos. E, e se nós analisarmos muitas vezes o que é que acontece, se calhar, e às vezes são segregações urbanísticas que são feitas muitas vezes por decisões eh, mais políticas e tudo mais, ou muitas das vezes as pessoas que mais viver de uma determinada zona e, e vêm mais diante dessa nacionalidade e as pessoas locais decidem sair porque têm medo, porque muitas vezes as pessoas têm medo de do desconhecido. E muitas das vezes, o que é que acontece? Uh, por, uh, as pessoas ficam alocadas uh, numa zona e não misturam-se tanto. E ao não haver essa mistura, muitas vezes cria-se desconfiança. Uh, as pessoas... Eu não senti isso, porque sempre estive sempre, sempre integrado com as pessoas, sempre falei e tudo mais. Uh, e, e se nós analisámos na Europa, muitas vezes ah, tens o bairro X, o bairro Y, dividido por nacionalidade ou por etnia. E isso, obviamente, muitas das vezes leva a desconfiança, porque não houve as, as coisas foram. O Santo aqui tem uma frase que acho que isto. O ser humano divide -se em estereotipos e estruturas. E quando isso acontece, quando o ser humano divide -se em estereotipos e estruturas. Não procura conhecer o outro. Ou ver o outro como um marginal ou... e tudo mais. E depois não há essa integração. Porque se nós analisarmos essas coisas, e se calhar no Norte, se calhar há mais oportunidade, há mais oportunidades para quem é de uma minoria. Eu digo isto porque falo por experiência própria, não é? Uh, mas também porque há menor, há, há menos, há menos. E houve menos, uh, estão, mais uh, estão mais integrados porque não foram afastados, ou por opção própria, ou por decisões de criar o X-zona. Uh, é a chamada segregação urbanística, que acontece muito na América. Uh, e se calhar por haver uh, maior diálogo uh, e viver num prédio que. Uh, isso muda muita coisa, porque pode haver pessoas que têm desconfiança, mas vão te conhecendo ao longo do tempo e que vão ver que és igual a eles. porque uh, eu Vou dar um exemplo. Uh, eu jogava PlayStation com pessoas que uh, falavam: ai, os muçulmanos, que estavam tá com medo. Bah, normal, não é? Se há atentados, é normal terem medo. Eu percebo isso, não é? Uh, ah, eu nunca, eu, eles não sabiam o meu nome, se jogavam comigo e tudo mais. Então, um dia, um dia no dia que perceberam que eu era, foi normal. Porquê? Porquê é que foi tudo normal? Foi normal porque já me conheciam, estavam-se comigo, conheciam o meu trabalho e tudo mais, a minha vida e tudo mais, só não conheciam o meu nome, conheciam-me através de um nickname. E, e isso é se resumir sempre, aquilo que ele estava a falar, de entender a diferença. E hoje em dia, eu devago um bocadinho, mas acho que vou chegar ao que estamos a falar. Uh, a nível de informação, essa informação hoje em dia não está preparada, ou não é dada, para entender a diferença. Uh, a vários níveis, pode ser uh, também a nível de opinião, ou até a nível, uh, se calhar, uh, lá, digamos, mais... Uh, Espiritual, mas não estou a dizer um espiritual mais a nível religioso, mas mais a nível de desenvolvemos enquanto pessoas. Ah, porque se calhar não interessa. Não é? Porque não interessa porque é muito mais fácil controlar as pessoas quando estão com sentimentos eh, negativos, não é? Ou algo lhes puxa eh, pelas coisas. E olhando para a sociedade, se calhar eu vivo noutra sociedade, porque. A realidade que eu conheço, não é? Uh, e a, a realidade que eu conheço é diferente da realidade de muita gente. Eu tenho essa noção. Mas hoje em dia, quando nós vemos opiniões, as pessoas uh, muitas vezes põem a sua vivência acima da vivência dos outros. E nós temos que entender isso. Que a realidade é diferente consoante o contexto de nascimento, mas também... Uh, a experiência de vida da pessoa e o que lhe dou a tal. Uh, posso dizer, eu não tenho assim, não posso dizer que tenha sido vítima de racismo, por exemplo, não é? Um episódio isolado ao outro, é normal, acontece, porque há malucos em todo lado, não é? Mas, uh, dizer, a nível de emprego, não é? Não, não posso dizer, não é? E uma vez estava a falar com o um rapaz, Doutor doutora e assim, ele estava-se a queixar e tudo mais, eu disse, olha, se calhar temos que criar a nossa oportunidade. Agora isto pode parecer bonito, um discurso bonito, e disse, se calhar não é possível isso acontecer, se calhar também por alguns contextos pode ser mais difícil, não é? Vou falar da minha área, que eu não conheço as outras áreas, se calhar é mais fácil. Na minha área, por exemplo, se nós criamos conteúdo online e damos com as pessoas, não é? networking tudo mais, damos a conhecer, Consegue-se arranjar um emprego facilmente, ou clientes, no não ser freelancer. Eu digo eu... Chegou a uma altura, por começar a partilhar conteúdo e tudo mais, pessoas me abordavam para arranjar emprego. Por exemplo, não tive que bater à porta e mandar CVs e tudo mais. Então, as pessoas contactavam-me. E quando eu estava a crescer, uma vez a minha mãe disse-me isto, para ti vai ser difícil arranjar um emprego e tal, porque as pessoas vão ler o nome Mohamed e tudo mais. Uh, ah, acredito que sempre algumas pessoas vão ler mal, mas vão pensar coisas, não é? Mas se eu controlar o meu destino, não é de, ok, eu vou fazer a parte que me compete. Ah, se tenho esta plataforma do online para me dar a conhecer, eu vou me dar a conhecer. Uh, porque o problema das pessoas, ah, eles, têm, eles têm os seus motivos, são legítimos para desconfiar, pá. Uh, mas eu tenho de quebrar essas objeções. E procurar mostrar, ok, eu sou uma pessoa igual a elas. E para me avaliarem depois a nível profissional, mas, mas nem toda a gente avalia inicialmente como profissional, porque vão-te ver as pessoas põem em caixinhas, não é? E vai, já me aconteceu apontarem se era o meu nome verdadeiro, por exemplo, perguntar, não ah, é o teu no nome verdadeiro, isso me e tal. Eu é, porque ah, podemos pensar e depois vamos chegar ao outro lado, que é muitas pessoas. Nem sabem sequer o nome Muhammad é mais associado a uma religião. Não sabem. Uh, pensam que é um nome normal. E já me acontece muitas das vezes. Portanto, uh, muitas das vezes, esse mundo das caixinhas, pá, se calhar muitas, uh, existe, não é? Pá, mas se nós, quantas mais pessoas nós convivermos e vivemos, cá vivemos, tantas pessoas, vão te ver de formas diferentes aí há pessoas que... A minha mãe, por exemplo, ela é indiana, mas não parece indiana. Mas ela diz, ah, sou indiana, parece indiana. Eu disse, não, tu não pareces indiana. Ela agora tem feito voluntário e acham que é ucraniana, por exemplo. Mas as pessoas vão com curiosidade perguntar, perguntar olha, é da Ucrânia e tudo mais. Porquê? Há vários tipos de pessoas no mundo, há aquelas que são mais dadas, querem te conhecer e tudo mais. Pois há aquelas que são mais reticentes são mais atrás. Mas, se cada vez houver mais espaço para as pessoas estarem a conhecer diferentes, uh, uh, diferentes até a nível de opiniões e tudo mais, uh, seja o que for que acreditarem, uh, obviamente coisas boas, não é? Não coisas más, uh, mas coisas boas, uh, que não, não danificam a vida dos outros, a nível de violência ou qualquer coisa, essas coisas não, mas que não interfiram na vida do outro de uma forma negativa se darem a conhecer e muitas vezes é preciso quando não há plataformas para dar esse espaço é preciso criar esse espaço e, e acho que acho falta isso muitas vezes nos combates que há de racismo ou tudo mais muitas vezes não essas plataformas não mostram os bons exemplos estes e, e nunca hoje em dia com online é possível criar Há ah, poucas histórias, é possível fazer storytelling e tudo mais. Não há, não há. Se me perguntarem assim, olha, como é que são as campanhas de racismo? É, diga não ao racismo, é quase sempre isto. É sempre isto, não há aqui uma história de contar a vida de x pessoa que a nível profissional brilhou e tudo mais, do que começou no baixo e tudo mais, e teve uma história... Não há, não são dadas as conhecidas as histórias das pessoas. Ok, não é dado. Mas, mas nós temos a oportunidade, de, não to, obviamente não em todas as áreas, e digo isto porque percebi agora recentemente que estava a viver no outro mundo. Estava não, agora comecei a fazer anúncios para aqui para uma marca que vende telemóveis. E temos feito anúncios a crédito, a comprar a crédito. Pá, tem vindo pessoas de determinada etnia mais a interagir nos anúncios que antes nunca interagiam. Isto fez-me pensar, pá, se calhar há um gap a nível salarial deles, se calhar não têm empregos tão bons. Se calhar não ganham tão bem, se calhar estão dar empregos não bons. Porque isto é um número, é um número completamente anormal do habitual. Isto fez-me pensar, aquele futuro dos robôs e tudo mais, é assim, já existe, de certa forma. Há centros logísticos em Portugal que operam de uma forma mais robotizada, ainda que só tem uma pessoa a garantir as operações. Uh, aquele futuro dos robôs estarem mesmo a trabalhar, acho que ainda está um bocado longínquo. Uh, porque se nós analisarmos a, a realidade do país, não, nós não temos um país como o Minority Report. Não é? Tudo aquele futuro de vídeos que disseram que ia ser em 2050 ou 30 está longe do que nós observamos em Portugal, não é? Uh, mas sim, vai haver maior automação, não é? E que vai criar postos de trabalho e que vai retirar postos de trabalho. É uma oportunidade para os jovens, sobretudo nas áreas de engenharias, e Portugal é muito forte em criar engenheiros, portanto, pode ser uma vantagem competitiva por um lado, e pode ser uma desvantagem por outro lado, que, pois como nós, como sociedade, vamos garantir o sustento e as condições de vida para essas pessoas que vão ficar sem emprego, não é? Porque se vamos imaginar, ok, o, o Estado começar a dar um subsídio qualquer para essas pessoas, ok, mas depois as outras pessoas, se calhar, vão não vão ficar contentes, não é? Porque, porque ah, o ser humano, por alguma razão, está sempre a comparar-se, não é? E depois como é que vamos criar aqui um balanço de como sociedade, não é? Como, ok, de emprego e de sustento e depois mesmo assim, ok, como é que vamos garantir que mesmo quem tem emprego não acha injusto a outra parte receba dinheiro porque ah, houve aqui uma revolução qualquer dos robôs e criou lhes o emprego e eles agora estão, pá, se calhar não têm as condições ideais para mudar da área ah, porque se calhar não querem aprender, não sei, porque ah, não vamos pôr todos como engenheiros, porque vamos ser realistas, nem toda a gente tem essa capacidade para, há pessoas que nascem mais predispostas para, e ao longo do tempo vão desenvolver mais isso, né? isso é um desafio que a sociedade vai ter mais, acho que ainda vai ser mais a longo prazo, porque o futuro que nos postaram em vídeos de mesas de vidro, e mexemos assim, Ainda não acontece, não é? Pelo menos de forma massiva. Se calhar, a nível futuro, falam agora muito do metaverso, não é? Que me assusta. Realmente assusta-me a ideia do metaverso, que eu já tive a ver vídeos, basicamente as pessoas metem uns óculos e entram aí no universo. Mas, ok. Bah, bem que hoje em dia, um telemóvel, são um telemóvel, mas ainda conseguem falar com as pessoas, já, apesar de muita gente ir até a Deitos só olhar para o telemóvel, não é? que acontece? E, e, e um encontro, sair com o namorado, o namorado e estão ali no telemóvel, mas estão tá num quarto, chados, a interagir com o mundo, uh, dentro da, daqueles óculos, e depois acontece tudo, podem fazer compras, podem fazer tudo, nem precisam sair de casa. Uh, e essa realidade, de metaverso, de passar a ser as coisas mais virtuais, e viver esse virtual com um avatar, para mim é uma coisa ao Fortnite, que eu vejo como um jogo, mesmo que a pessoa tenha o seu boneco e possa comprar roupas para isso, mas como um jogo e as pessoas vão jogar e conviver, embora virtual, mas de pensar a vida, de viver um metaverse alternativo, onde possas fazer coisas reais, de ter experiências e tudo mais, assusta-me um bocado porque hoje em dia eu tenho um grande dilema, porque eu trabalho no digital. Passo muito tempo online. Depois, uh, há coisas que eu tenho como dissociar e eu não consigo de ver como é que estão os anúncios e vou a ver em horas já que não é suposto trabalho e tudo mais. E, e um dos maiores dilemas é essa dissociação que eu tenho de não conseguir fazer essa dissociação, ou, ou, ou gostava de fazer mais, essa dissociação com o digital. De ler um livro, ou de passear, de, de viajar, de... Sair mais e tudo mais, ou mesmo, ou mesmo que bah, nem sempre as pessoas têm uh, a disposição para sair, ou porque estão ocupadas tudo mais, mas pelo menos eu, ok, não tenho ninguém para sair nesse dia, pelo menos eu, afastar-me do computador e, e pensar e refletir e fazer alguma coisa, ou ler um livro, e okay. eu nunca lembro. E para mim, isso, essa tendência de ir ao digital, de ir ao telemóvel, não é? Porque hoje em dia, acho que, Muitas vezes, quando não temos o telemóvel ao pé, parece que a mão está a tremer ou qualquer coisa e parece que não conseguimos viver sem, assim, mas nós já vivemos sem o telemóvel, não é? Quando era criança, não tinha o telemóvel, não é? E depois, quando tínhamos, mal, mal olhávamos para aquilo, aquilo mal fazia coisas, dava para jogar o snake e pouco mais, não é? E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós parece, parece, não é? que Temos essa necessidade de estar ali online e ver... Uh, ver o que é que há de novo e tudo mais, ah, e muitas das vezes nem, nem nos satisfazemos, fazemos, não é, muitas vezes fomos na esperança de algo, não é, por rotina e tudo mais, e fomos ver, ah, basicamente era dispensável, não era necessário, nós não precisávamos de ir, mas estamos habituados, e essa ideia do metaverso assusta-me se calhar mais do que os robôs da inteligência artificial, porque... Eu, eu não tenho óculos de realidade virtual, nem quero experimentar. Para mim, para mim jogar um vídeo jogo é num comando, ok? Num comando, se alguém, entrar num, se alguém entrar aqui, falo com a pessoa e tudo mais, estou a ver e tudo mais. Mas posso fazer mais coisas ao mesmo tempo, posso... Não estou focado só naquilo, a minha vida não está parada exatamente para aquilo. Se traz vantagens... Ah, se calhar pode trazer vantagens, ah, se calhar sim, porque tudo traz vantagens de alguma forma, se calhar para pessoas com deficiência, ah, espetacular, podem viver imensas emoções, se calhar que não podiam experienciar, podem simular coisas, não é? Ah, se calhar, porque a tecnologia tem sempre, se calhar, se calhar não é a tecnologia, se calhar é tudo que seja em demasia, não é? Se calhar é mais isso, tudo que seja em demasia, ou conceitos levados muito ao extremo, tem o bom e o mau, em todos os níveis. Uh, tanto sociais, mas também a nível de segurança. Claro, uma, quando eu li isto uma vez, dos uh, lentes que tiram fotos e filmam. Pensei, opa, ok, tecnologia espetacular, mas isto para a sociedade é terrível. Se as pessoas já têm problemas com nudes e tudo mais, agora imagina com isto. Não é? Portanto, se calhar o maior desafio uh, vai ser sempre este balanço uh, que a sociedade tem que ter entre a segurança, entre a evolução tecnológica e a segurança, mas depois também de não causar, de não ter um mundo demasiado digital, porque nós precisamos também deste contato com as pessoas e se precisamos de conhecer melhor eh, as pessoas, as culturas, o nosso país, outros países, outras vivências e de darmos mais em não e a receber uh, estímulos online constantes que muitas das vezes são tóxicos e, que... e, não sei, e não sei como é que algumas pessoas conseguem passar tanto tempo no Twitter e, e coisas desse género, e redes sociais uh, depende, não é? porque redes sociais também tem coisas boas mas se nós formos em determinados sítios caixas de comentários nos jornais é terrível aquilo, não é? mas se eu saio para a rua não, nada disso acontece pelo menos aqui, não é? Não posso, não posso dizer nos, nos outros lados, mas pelo menos na minha realidade, não é? Eu tenho que falar na minha realidade, ah, as coisas que eu leio lá, saem para a rua normal, eu ando, eu apanho um coboio normal. Ah, e se calhar as pessoas transformam-se no digital, ou se calhar o digital se calhar traz aquilo que elas estímulos mais reprimidos que não mostram ou mostram em grupos porque o ser humano em grupos comporta-se diferente não é e se calhar é mais suscetível no bom e no mal de ser realçado sobretudo em grupos porque se uma pessoa está sozinho pode ser a melhor pessoa do mundo mas se está sozinho não vai mostrar isso não é ou sou a pior pessoa do mundo mas se está lá no seu quarto também não vai fazer, não vai não vai acontecer nada não é portanto os grupos muitas vezes estimulam esses comportamentos e se calhar a nível tecnológico é sim a nível de balanço acho que vai ser difícil difícil encontrarmos esse balanço acho que mas também esse balanço a nível de sociedade também acho que vai ser difícil encontrar é obviamente é mais utópico portanto é uma coisa que eu costumo dizer se calhar nós temos cuidado nosso quintal o nosso quintal são as pessoas que nós lidamos durante o nosso dia a dia e vamos conhecendo outras novas pessoas que é família e amigos colegas colegas de profissão e tudo mais e, e se calhar foi das melhores coisas que a tecnologia mostrou-me foi isso foi a nível do marketing digital conheci pessoas fantásticas uma comunidade que procura se ajudar uns aos outros, não é? Temos dúvidas, conhecemos e tudo mais. E, e pessoas que se preocupam genuinamente uh, contigo e depois, obviamente, vais criando amizade e tudo mais. E isso tudo foi do digital, na comunidade de marketing digital. Portanto, acho que acho que a tecnologia, por mais coisas negativas que haja e mais uh, esses ambientes tóxicos que se vê, também, por outro lado... Também possibilita encontrarmos o lado bom. E esse lado bom, não sei como é que é nas outras áreas, mas eu no marketing digital bem, me sinto tanta gente boa, estás a ver? Porque pá, como é que imaginas uma sociedade? Imagina uh, isto. Temos dúvidas, esclarecem-nos em grupos, esclarecem em mensagem privada, ligam-nos. As pessoas tiram o seu tempo para criar conteúdo, para te dar de borla, tipo, não estão a ganhar dinheiro nenhum. Opa, eu, ah, e acho que assim, para terminar, eu posso contar-te só uma coisa. Uh, pá, uma vez escrevi uma coisa no. Pá, escrevi um desabafo. Uh, pá, um desabafo, nada. É? Uh, e alguém, eu um aproximo da área, que admiro, pá, tipo uma pessoa que admiras, ok? Viu, vou falar comigo e tipo, perguntou, um então, mas uh, o que é que uh, começou a fazer perguntas, não é? Para tentar-me encaminhar. Uh, não foi um desabafo pessoal, foi um mais um desabafo mais ligado à área, porque às vezes acontece, às vezes também fartamos e tudo mais, não é? E isso aí claro, foi possibilitado através do digital. Portanto, se calhar as pessoas quando vêm, o digital pode ser negativo, se calhar não estão nas zonas certas do digital, se calhar estão a ser alimentadas por essas zonas, se calhar têm que ir para outras zonas. Mais positivas, porque tudo influencia na forma que nós vamos ser pessoas e esta comunidade, por exemplo, de marketing digital, ah, é por dito, tornou-me é uma melhor pessoa. Se eu não conhecesse este mundo assim, do marketing digital, destas pessoas, pelo menos, uh, e são muitas, não é? E pá, ainda agora no domingo vamos encontrar 100 pessoas uh, presencialmente. Uh, se eu não conhecesse essas pessoas, eu se calhar não teria visto o um mundo desta forma, se calhar se eu, mais um que estava aí e pensar que o mundo era uma competição, e querer ser melhor que o outro, é, obviamente queremos ser uma competição entre nós mesmos e ou Mohamed se ser melhor e melhorar-me sempre. Porque de resto nós precisamos sempre uns dos outros, e o digital, sobretudo, facilitou isso e deu um acesso a mais oportunidades, a mais gente. E acho que, para terminar, é isso. Acho que o digital, se bem utilizado, abre imensas oportunidades e também cria comunidades. E comunidades em que tu nem sabes qual é o partido, ou a pessoa, ou qual a pessoa acredita. E muitas vezes podes até ter visões opostas, mas por nesse sentido de comunidade, por um objetivo em comum, uh, tudo se separa. Separa-se e tudo se, essas coisas negativas, ninguém olha para tal, uh, de julgar as pessoas por tal, porque tens uma ligação. E, é, e para mim o digital, basicamente é, é isso, uh, se, se puder resumir o digital, para mim, é, é pessoas. Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.